Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitta Nanda Sahoditam Sinanda Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Manoharam Vanchakalpotoruva shakipas induba <coughs> patitanang pavone bobishna bebho namu namah mukankaroti bacha lang pangong lang hetigrim jatki patam hangabande paramanando madabam brenda de bui pia we case shna bhakti pade devi satva tvai namo namah narayana namaskritta narancayiva narottamam devin Saraswati swati ng vyasam tato jayo mudire shankirtane kishna kathopadesha -ga gauri sadhanurakta guru bhakti yukto bhakti pramodakshaja gaudran dhyam sadapari bhavaknam abhishto doham te thas padam saranyam bhitaatiham bantu paal bhava bande mahapurushate charunar vindam yat bispores jito que me pica o vaidushva darsh poro na no raga rasu Sri Krishna Caitanya Prabhu nita ananda siyate ita gaura bhakta bindo Sri Krishna Chaitana Prabhu Shri Adyaita Gada Dara Sivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Rama Ram, Ram, Ram, Hare Rama Rama Rama Ajanulambita bitabhujo kanaka bodhato. Shankirtanai kapitaru kamula yataksu Visham varu dijavaro Bande jagat priyakaro. Karuna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. -hare Hare Ram Hare Ram Ram, Ram Hare Hare Namami Gange Tava Dupankajam Sura Diparupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan rupe nasada naranam Ganga taranga kalapam Gauri nirantara bibushi tobam apagam Nara yunopriamanangamada puharam Vági-sajusha-vadane Lakshmir-jasvaca-vakshasi Jashyaste-hide-sambhir Tvamni-shingamahambhaji Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama Rāma Rāma Hadega Tadeva Rammam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyat Manaso Mahasavam Tadeva So, ta so Karnava Sosanam Ninam Jaso Nugiyate Tadeva Rammam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyat Tadeva yam ruchiram nabam nabam, Tadeva saśyada manusa so mahasabam, Tadeva so karnava so sanam ninam, Yaduttama srokha jasau anu gihate, Gaudiya Gostipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, O Paramahamsa Jagad Guru a alma condicionada, através do seu esforço pessoal, não pode encontrar soluções para a própria vida. que o Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagad disse, a alma condicionada pode tentar resolver os problemas da sua vida. Ela pode tentar encontrar auspiciosidade e bênção através do próprio esforço pessoal, elas não conseguem alcançar a auspiciosidade perfeita. Se elas tentam sozinhas, ao invés de correr na direção da bênção, elas podem correr na direção contrária, porque a alma condicionada não consegue decidir, a mente não é capaz de decidir o que é auspicioso e o que não é. Por isso, o Vaishnava puro pode nos dar... Uh, Misericórdia pode nos dar benção. Somente o Guru pode nos arranjar. A uh, auspiciosidade pura pode nos dar benção. Se nós procurarmos, nós faremos, nós, uh, cometeremos erros. E isso poderá trazer problemas para a nossa vida. Shira Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami. Tako Prabhupada disse, o Harikirtana, a adoração a, Kirt a Krishna, o canto dos santos nomes, os Bhajanas são a maior de todas as meditações, são a, são a maior de todos os sacrifícios de fogo, das cerimônias. Cantar os santos nomes é a maior das cerimônias, é a maior das adorações, é o melhor comportamento. Para tudo a solução é o canto dos santos nomes do Senhor. Pela ajuda do Hari Sankirtana nós podemos satisfazer o Senhor Supremo. Por que o Harisankirtana pode resolver todos os problemas? Porque nós podemos satisfazer o Senhor Supremo ao pronunciar seus santos nomes com o coração limpo. Essa é a meditação mais elevada. Você pode se sentar para meditar, mas isso não será perfeito. Quando você canta os santos nomes de maneira entusiasmada pela guia do Vaishnava puro, este canto dos santos nomes é mais do que suficiente para nos levar até o Senhor Supremo. Nós não precisamos meditar, porque o Canto dos Santos Nomes é a meditação principal. Ele é a cerimônia principal. Qualquer cerimônia de fogo que você faça, qualquer austeridade, o Harikirtana é o mais elevado dentre todos os yagyas, dentre todos os rituais. Não existe nada superior ao Hari Sankirtana. Ele também é o comportamento perfeito. Então, com a ajuda do canto dos santos nomes, nós podemos alcançar o sucesso pleno, de acordo com a prescrição de todos os Shastras, E o próprio Senhor Supremo disse, o que quer que você pense sobre o sadhana, tattva, tudo você pode obter através do canto dos santos nomes. Se você quer entender o que é a prática espiritual, o que é o sadhana, você vai entender através do canto dos santos nomes. Portanto, nós nos concentramos no harinama, nós uh, vamos nos ocupar do harikata, e do canto dos santos nomes. Isso tudo nos trará toda a auspiciosidade. Pela ajuda uh, do Vaishnava puro. Se você vai fazer o parikrama, mesmo assim você tem que cantar os santos nomes. Se você for cozinhar, você tem que cantar os santos nomes. Qualquer atividade, qualquer serviço, qualquer seva, você vai ao mercado comprar alguma coisa para oferecer ao guru e a Deidade, ao altar. Não pare de cantar os santos nomes. Shiradiva Goswami Pada escreve isso nos sandarbas. Mesmo estando consciente que temos muitos muito diferentes serviços, se nós só cantarmos os santos nomes, nós não vamos cozinhar, não vamos fazer nada. Você pode fazer todos os serviços com a ajuda dos santos nomes. Os santos nomes... Conseguem, nos ajudam a realizar qualquer coisa, todo o serviço deve ser feito junto, acompanhado do canto dos santos nomes, sem o canto dos santos nomes, se você cozinha, se você faz qualquer serviço, tudo isso é inútil, você se está sendo iludido por Kali Yuga, qualquer coisa que você faça, que você faça um parikrama ou qualquer outro tipo de serviço, o canto dos santos nomes é algo vital. Sem nos apoiar no canto dos santos nomes, no Sankirtanyagya, do ritual do canto dos santos nomes, todo o seu serviço está inútil. Todo o serviço que você quer fazer deve ser feito. Apoiado no Sankirtana Yagya. Caso contrário. Não, Deus. Calicado, Deus. Deus. Sim, nós estamos numa Kaliuga especial. Numa especial Mahaprabhu veio até aqui. Mas, nós temos uma bênção especial para esta Kaliuga. Mas para todas as eras, para Sattva, sattva Treta, Dvapara não. <tras> Não. Existem diferentes métodos para alcançar o Senhor Supremo Mas, como nós já dissemos ontem de Shandas Babaji Maharaj O canto dos santos os nomes do Senhor Funcionam para nos levar até Krishna Em todas as eras Dapare parisajayam kaloutat hari krithana Diferente different a para diferentes juga Lembre-se sempre, isso não significa que, mesmo se há uma, uma diferente prescrição ah, para as diferentes eras, não pensem que em alguma yuga, que em alguma era, o canto dos santos nomes não funcione para nos levar à perfeição. Sempre ah, o, o método mais elevado é o canto dos santos nomes, mesmo em Satya Yuga em Treta-yuga, em Dopa-yuga, todas as vezes. Isso funciona em qualquer, a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar e circunstância. Ninguém poderia dizer que o canto dos santos nomes não funcione em algum momento do tempo e do espaço. Nós estávamos discutindo este verso. Peço que vocês se lembrem. A so, Eu estava explicando isso. Como longo eu explico todos os de a really vital thing. A é algo vital. Na minha vida, eu deveria me perguntar sempre quando eu vou ver o Senhor Supremo, quando o Senhor Supremo verá. Eu não vou conseguir chegar nesse nível. Se você pensa que você não vai conseguir, você vai cair do processo. Ah, é melhor eu ir desfrutar alguma coisa da matéria, porque não existe nenhuma segurança. Se você pensa assim, você não alcança sucesso. Ou se, por exemplo, você acredita só 50%. Também não, você não consegue alcançar o sucesso. Você precisa ter uma fé firme. Eu preciso encontrar o Senhor Supremo. Eu preciso receber a bênção dos Vaishnavas puros. Essa decisão é a coisa mais vital dentro do nosso processo espiritual. Se você não decidir, totalmente que você vai fazer Bhakti, você não vai conseguir avançar. Se você não se determinar a esse respeito, é impossível alcançar o um nível mais alto. Vamos tomar o exemplo do sucesso espiritual de Prahlad Maharaj. Ele alcançou o sucesso por um motivo. Eu é preciso encontrar o Senhor Supremo. Ué, mas você é um menino pequeno. Eu vou fazer bhajana. Pallad Maharaj, Dhruva Maharaj, eles pensam dessa maneira. Eu não irei embora. Pallad Maharaj não vai desistir. Ele está determinado. O Senhor Supremo está presente em todos os lugares. Portanto, ele está me ouvindo. Eu preciso encontrar com o Senhor Supremo. Dessa maneira, todos aqueles alcançaram sucesso no Bhajana, todo o nosso Guru Varga. Todos eles têm fé firme. Ashavam Bo. Asavandho Asha significa determinação firme. Se eu eu não posso convencer a mim mesmo, doing estou cantando os santos nomes, estou fazendo adoração myself. a Krishna. E se eu não posso convencer a mim mesmo? Se eu estou confuso, como é que eu posso avançar? So, eu preciso esclarecer so, isso para mim Ataman mesmo. O que Maharaj quer dizer que não se trata de fazer um pouco de Bhakti what de vez em quando? Situation. Significa que nos, nosso dever é nos determinar a fazer Bhakti, ou Bhakti ou morte. E em qualquer situação que você esteja, não deixe o, o Krishna Bhakti, não pare de cantar os santos nomes. Ah, meu marido, isso aconteceu, aconteceu aquilo. Não. Se o marido estiver doente, se a esposa estiver doente, isso não é uma desculpa. Isso não é uma desculpa. O que quer que aconteça, você tem que estar ancorado no seu bhajana, na sua vida espiritual. Você não deve deixar a sua adoração a Krishna, o canto dos santos nomes, nada disso. Prabhupada disse, 20 anos atrás, 22 anos atrás, uh, Shambhas Babaji Maharaj foi até Kalna para imprimir. Uh, alguns então, livros, pois lá a gráfica tem ótimos preços, então, de lá, das Babaji Maharaj encontrou um devoto que me, me, me, me tocou de propósito hoje, ele disse. Ele veio, Maharaj, você pode vir da Harikata? Naquele dia, eu disse, não, não, você tem que vir da Harikata. Você vai no outro dia para Calcutá. Ele, nós subimos numa riksha e ele me levou perto da estação de trem de calma. Ele ali havia um devoto de alguma sociedade assim, eram que não era da Gaudiya Mata, eles arranjaram harikata. Então eu desci da riksha, me sentei na varanda, mas muitos devotos vieram, eu fiz minha achamana, cantei meus mantras e comecei o Harikata. E nesse meio tempo, um senhor, ele não era um devoto, eu não sei dizer quem ele é, fosse, eu nunca o tinha visto antes, diz Shilashan Das Bhagaji Maharaj. ele estava ali hesitando se ele se sentava para o Harikata ou se ele ia embora. Então, um devoto ele chegou ele e falou, sente-se, Maharaj, vai dar Harikata, sente-se. E ele se sentou ali. Depois do Vandana, eu comecei com um ponto, por milagre, por arranjo de Krishna. Ele disse, você tem que fazer Haribajana, mesmo que tua mãe esteja morrendo no hospital. Isso é mais importante. Isso saiu da minha boca, não sei dizer porquê. Eu disse, mesmo que sua mãe estiver morrendo no hospital, ouça Harikata. Eu disse isso. Depois de uma hora e meia que eu dei Harikata, esse homem depois, com as mãos juntas, ele falou, como é que você sabe que minha mãe está doente no hospital? Eu estava hesitando para ouvir Harikata. Eu não sei, pela misericórdia do Senhor Supremo, eu disse isso. E ele disse, minha mãe está no hospital. E eu me informei, a mãe dele sarou. O perigo passou. Depois desse, desse acontecimento. Isso aconteceu 22 anos atrás. E esse homem encontrou comigo oito anos depois daquele Harigata. Então, depois daqueles 22 anos, tinham se passado oito anos. E ele me encontrou... No terceiro andar da Chaitanya Gaudiya a Mateus estava fazendo algum man, trabalho com um papel e esse homem entrou, entrou com a cabeça Mahaj, raspada Ele disse, Maharaj você, Maharaj, você se lembra de mim? Eu vi ele pouco tempo, oito anos atrás. Maharaj, você se lembra? Ele disse, sim, eu estou me lembrando, seu sobrenome é Singh, não é? Como é que você se lembra? Você me viu? de passagem, oito anos atrás, Maharaj Shambhava respondeu, eu me lembro. Então, eu vou tomar, vou tomar Harinama de Bhaktibala Bhattirta Goswami Maharaj. Eu disse muito bem, e isso foi a reação, tomar iniciação de Bhaktibala Bhattirta Goswami Maharaj, o querido irmão espiritual de Gurudeva, né? foi a reação dele ter ouvido aquele Harikata. Porque o verdadeiro Harikata nunca, nunca, é, é, é, nunca se vai em vão. O sobrenome dele é Singarai Então um arranjo de Krishna Isso não é um brinquedo A coisa principal é a sua determinação No caminho do seu Guru Seva Você pode encontrar incontáveis problemas Guru Seva significa que você vai ter que enfrentar um incêndio, você vai ter que enfrentar o fogo. Vilas Tirta Maharaj. Ele disse: se você está interessado em fazer o Guru Seva, você vai pular dentro do fogo, porque o fogo vai te atacar. Se você não fizer o Guru Seva, você só tiver tomado Harinami Diksha do Guru e sair correndo. Isso não é Guru Seva. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: esses que agem assim, eu não tenho nenhuma relação com eles, nem sei quem eles são. Eu nem os vi. Eles roubaram e Diksha de mim, mas eu não sei quem eles são. E eu não quero me encontrar com eles, dizia Bhaktisiddhanta, desse tipo de discípula. Aqueles que não fazem Guru Seva, eu não os vi e nem eles me viram, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então entendam o que é verdadeira Diksha. Tem centenas de milhares de pessoas tomando Diksha, mas qual é o resultado da Diksha verdadeira? Uma vez eles uma nota, eles vieram num grupo brigar comigo. Eles disseram, nós vamos dar uma resposta para você, mas eles nunca responderam. Doze anos atrás. Eu objetei dessa maneira, o que, que adianta vocês terem recebido, 100, 100 mil pessoas terem recebido Diksha se a Diksha não é válida? E do que falar de Divya Vocês não têm nem senso comum, eu respondi para eles. O que falar de conhecimento transcendental se vocês não têm senso comum? Se vocês não têm nem bom senso? Como é que você vai conseguir receber conhecimento transcendental, se você não tem nem bom senso? O que fazer, o que não fazer, o que escrever, o que não escrever? Hum, se vocês não têm nem um equilíbrio mental para desenvolver bom senso, como é que vocês podem achar que vocês alcançaram os benefícios da Diksha e o conhecimento transcendental? Diksha não, não é uma coisa barata. Os tolos, eles pensam que eles receberam diksha. Mas eles então que provem onde está o conhecimento espiritual. Eles vieram com o conhecimento espiritual? O guru não tinha e os discípulos também não têm. Esse é um grande problema. Ou não é? Shamud canta significa um interesse real determinação determinação firme e foco você precisa querer o Senhor Supremo o tempo todo eu quero o Senhor Supremo eu quero o Senhor Supremo eu, Senhor Supremo. eu, Senhor Supremo. eu conheci muitos devotos que tinham isso eu mesmo de Shambaba eu dormi fiquei dentro do templo de Gambira onde o Mahaprabhu ficava Gopal Guru Goswami, muito tempo atrás, 25 anos atrás, eu fiquei lá com ele por alguns dias, não por longo tempo. Eu dormi dois, três dias lá. Eu fui e voltei também. É o templo onde Mahaprabhu cantava os santos nomes. Esse é o local, o sagrado de Mahaprabhu. E eu quis ficar lá para sentir alguma coisa em relação a ao Senhor Supremo Avatar Dourado. Grandes devotos, durante a noite, eles se sentam num cantinho, que nem um mendigo. Sentam com a Japamala e cantam a noite inteira, noite inteira. Hare Krishna, Hare Krishna. Porque Mahaprabhu está lá dormindo, então eles falam bem baixinho. E eles esperam. Talvez. O infinito oceano da misericórdia virá hoje. Ah, eu ouvi algum som, talvez seja ele. Goranga está vindo, ou Goranga não, não vai mais me dar misericórdia. Com uma meditação profunda, eles se perguntam, talvez o Senhor venha hoje. Muitas pessoas já viram grandes devotos nessa situação. Grandes, grandes devotos. Eles ficaram, vão cantando os santos nomes, esperando encontrar Mahaprabhu, ter o darsana de Mahaprabhu, ter a bênção da visão de Mahaprabhu. Por que Dhruva Maharaj alcançou o um sucesso espiritual? Porque ele sentia utkanta, ele tinha essa avidez de encontrar, de enxergar o Senhor Supremo. O Senhor tem que vir, o Senhor tem que vir. Noite e dia, dia após dia, semanas a fio, meses a fio. Srila Vishwanatha Chakrabharta Thakur escreveu, por conta da sua utkanta, o Senhor foi forçado a se manifestar. Esse desejo ininterrupto atrai o Senhor Supremo. O Senhor Supremo queria ver seu pequeno devoto. O Senhor não vai dizer, eu vou dar meu darshan para Dhruva. Não está escrito em nenhum lugar no Bhagavatam, nenhum Purana. Não está escrito. É a única vez que o Senhor não diz, eu vou mostrar, me mostrar para, para, para ele. Ele vai dizer, eu vou ver meu devoto. Talvez por Sanatana Irupa ele tenha vindo, mas é, ele escreve isso só no Bhagavatam, somente para Dhruva. Ele diz, não se preocupe, os semideuses estão preocupados porque eles estão sufocando por conta das austeridades de Dhruva, isso está no quinto, no sexto canto do Bhagavatam. Os semideuses vão reclamar com o Senhor Supremo, por que, que vocês estão sentindo falta de ar? Porque Dhruva, o filho de Utampada, ele está cantando seus e nomes. E ele está confinando o Senhor Supremo dentro do seu coração. E ele está controlando a própria respiração. E como dentro de mim, diz o Senhor Supremo, está o universo. Então é por isso que vocês estão se sentindo sufocados. Na os infinitos universos estão dentro de mim, então está todo mundo sentindo falta de ar, porque ele está, ele está parando de respirar. Ele está controlando a respiração para demonstrar sua austeridade, seu desejo de me encontrar. Vocês podem ir, eu vou resolver esse problema. Ele diz, eu quero ir, eu quero ver o meu devoto. O Senhor, o Senhor Supremo pronuncia isso. Eu vou até Madhuvan e vou ver, ter o darshana do meu devoto. Madh da do meu Bhakta, o darsha vou ter, em sânscrito. Mas o senhor se manifesta ali e Dhruva Baharaj está de olhos fechados. E ele está numa pose de yoga com uma perna só. E o Senhor sorri e fala, ele não está me vendo aqui. E aí eh, o Senhor Supremo desaparece de dentro do coração dele e Druva não consegue mais vê-lo com a sua mente. E ele abre os olhos, o Senhor está na minha frente. E ele cai no chão chorando para esta reverência e não consegue falar. Ele, ele, como que ele ia falar? O que que ele ia dizer? Ele não tinha nem ido para a escola. Estava começando, aos cinco anos é o momento de ir para a escolinha. E ele foi para a floresta cantar os Santos Nomes. Então o Senhor Supremo pega o búzio, que ele segura numa das quatro mãos, e ele toca com o búzio o rosto de Dhruva Maharaj. E a partir daquele momento, Dhruva começa a pronunciar lindíssimas orações em glorificação ao Senhor Supremo. Então, Dhruva Maharaj Ele obteve o sucesso Nem em seis meses Ele fica ali cantando os Santos nomes. Com cinco meses Ele já está maduro a bhakti dele já está madura. Quando ele começa o sexto mês, uh, o senhor se manifesta para ele. Isso não aconteceu na história da criação antes. Só na Christa, na, na, no caso de Druva Maharaj, é um recorde na história da criação. Que alguém veio. O que o senhor se manifestar para alguém acontece. Muitos devotos conseguem isso. Na frente de Katangaraja, não se sabe se, se, se o senhor se manifestou uh, uh, diante dele. Talvez ele tenha visto o senhor dentro do coração. Ele conseguiu alcançar a perfeição do Bhajan em 48 minutos. Ele se concentrou, se concentrou e purificou a si mesmo e em 48 minutos ele alcançou o sucesso. Existem esses casos no Bhagavatam. Talvez não seja possível isso para mim e para você. Mas isso não significa que seja impossível para outras pessoas. O Ou que não é possível para você, pode ser isso possível para outra pessoa. Então, Srila Visvanatha Chakravartitakura escreve: O que está escrito? Khandira então, algumas vezes nós vamos decidir alguma coisa. Na vida espiritual, como nos explicou o Shila Vishwanatha Thakur, existem esses diferentes passos, esses diferentes estágios da vida espiritual. O Senhor é um devoto em Vrindavana que ouviu Harikata ininterruptamente, como um louco. E agora ele não tem mais interesse em fazer seva. E eu me pergunto por quê? Ele era tão entusiasmado e agora acabou. Isso acontece. Esse passo a passo precisa ser feito para que você possa avançar a, e superar seus próprios limites. Então, Samud, Samud Kanta, alguém que tem um desejo perfeito, ininterrupto de encontrar o Senhor Supremo. Nós precisamos desenvolver esse desejo e cantar os santos nomes com esse sentimento. Então, existem dois tipos de Siddhi. Dois tipos de poder espiritual. Dois sintomas, perdão. Um é Tatasta Lakshan. E o outro é Sarup Lakshan. Dois tipos de Lakshan. Sarup, Lakshan. Sarup Lakshan significa que o objeto em si mesmo tem suas próprias qualidades. A qualidade que já existe dentro do objeto em si. Swarup Lakshan, a qualidade intrínseca. Tatua... Laksham Se pode ser perceptível através de algumas atividades externas. Bhakti pode estar no seu coração porque você ama é o Senhor bah? Supremo, porém você precisa da misericórdia de Bhakti Devi. Porque Bhakti está dentro de você, porque a presença de Bhakti Devi, ela vai abençoar você e você vai enxergar alguns sinais externos. E você vai agir. E um devoto maturo pode dizer, ele tem Bhakti. Você segue o que eu estou dizendo. Se Bhakti está lá, por conta dessa Bhakti, você vai sentir a reação através dos seus sentidos. Você quer cantar o Kirtana, você quer ver o Senhor Supremo, você quer ouvir o Harikata. Todas essas atividades se manifestam e elas provam que você tem Bhakti. Entende o que eu estou dizendo? As atividades comprovam a existência e a manifestação de Bhakti. Então, existe esse ponto vital quando você desfruta do Harikatha e do Kirtan o tempo todo. Isso é um sinal verde. O Senhor muitas vezes diz isso no Bhagavatam, em diferentes Shastras. O Senhor dá garantia, se alguém não desenvolve desejo intenso pelo Harikata e pelo Kirtana, ele, se ele não ama o Harikata e o Kirtana com todo o seu coração, ele não alcança o sucesso espiritual. Tenha certeza, o Harikata e o canto dos santos nomes, hoje em dia, eles são vistos como coisas opcionais na nossa sociedade assim tão aristocrática todo mundo agora é rico e tem dinheiro, não é? eles enxergam o e o canto do santo, nome, do santo nome como um optional se eu vou fazer, se eu não vou fazer, eu que vou decidir ah, O Harikata hoje em dia aparece como algo opcional não, então a gente não vê isso como vital é por isso que não, não alcançamos posição espiritual nenhuma Aquele que realmente quer ver, Krishna tem é, um apego constante pelo Harikata. Ele demonstra extremo interesse pelo Harikata e pelo Kirtan. Shri Krishna explica isso para Udhava, em outros lugares também, em outras conversas também. Enquanto você continua... O seu karma, você é uma pessoa que troca ações por prazeres, enquanto você continua disso, você não consegue alcançar a misericórdia do Senhor, mas se você desenvolve interesse pelo Harikata e pelo Kirtana, então você não depende mais do karma, a partir de então você não pode mais ser chamado de karma, de uma pessoa que troca ações por prazer. Porque você não consegue mais viver sem o Harikata Kirtana. Né? Esse é o sintoma de que você está fazendo vida espiritual. Se o para você é uma opção, então não. Você ainda não alcançou esse nível. O tempo todo, eu estou cansado agora, eu falei muito, eu falei cinco horas hoje de manhã, não vou ouvir Harikata. O sintoma do devoto, é um interesse constante no Harikata, sempre, o tempo todo. O que significa Harikata? Significa que nós temos um interesse constante em ouvir sobre o Senhor Supremo. Mahaprabhu disse, sempre conecte-se com Harikata e com o canto dos santos nomes, Harikata e Kirtanay. Então nós vamos falar mais dois tópicos e depois vamos voltar para o Parikrama de Vrindavana. O que eu estou dizendo? Eu tenho muita afinidade <tos> pelo Harikata. Gunakshane significa... O primeiro significa ouvir, e um o outro akshani, por Quando pronunciar. Quando você toma muita prachada, você arrota a rota prachada, não é? Significa que você engoliu e significa que você vai regurgitar. É algo científico, se você ouve muito Harikata, você vai querer dar Harikata para os outros. Você não consegue frear, talvez na rua, no mercado, no templo. Essa é a natureza, se você digere o Harikata, você vai devolver o Harikata para os demais. Então, dessa maneira, se nós pronunciamos as glórias do Senhor Supremo de maneira entusiasta. Então, ah, se ele tem amor pelo Dama Sagrada, não significa que morar em Vrindavan, e Viver em Navadvipa Nava é bom para a saúde, porque é muito grande, muito green, verde, tem cheio de rios, é muito saudável aqui. Não é com esse humor que você deve pensar em viver em Navadvipa. Viver em Navadvipa é muito importante. Nós temos que desejar viver na, no local onde o Senhor se manifesta. Isso prova que você tem uma relação profunda com o Senhor Supremo. Radharani as gopis não podem sair de Vrindavana. Eles querem convidar que, que eles pedem para que Krishna volte, Krishna, venha. Venha para Vrindavana. Nós não vamos sair daqui. Se você vem para Vrindavana, nós sabemos que você nos deu misericórdia. Caso contrário, não. Então, esses são os sintoma, sintomas que Shri Vijana Chakravarti Thakur descreve da nossa evolução no campo de Bhakti. Então, todos esses sintomas. Então, esses sintomas. Se esses sintomas decoram o seu dia a dia, enfeitam a sua consciência, então você se tornou um discípulo perfeito, um devoto perfeito. Caso contrário, você precisa ainda esperar. Você está desenvolvendo Bhava, emoção, pelo serviço do Senhor Supremo é o documento. Se você está desenvolvendo Bhava, esse êxtase, ou não. As pessoas fora não podem tentar te trapacear. Os tolos podem correr de um lugar para o outro. Mas aqueles que são realmente inteligentes, você não pode trapaceá-los. Esse é o problema principal. Você não pode trapacear um devoto puro. Você pode trapacear quem você quiser. Você decora um templo lindo, dá prachada para as pessoas de graça, e, mas você não consegue trapacear um devoto, você trapaceia as pessoas comuns. O doutor consegue olhar para você e saber qual é o seu status. Isso não é um brinquedo. Eu, quero, eu preciso agora falar do Parikrama. Então, muito bem. Ontem, de Varsana, nós fomos para Terkadam. E de lá nós fomos Khaira, para Kaira. Jabgaon, nós fomos para I mean Jabgaon. Of I went a vila there, de Radharani, né? E de lá so você tem que so continuar I'm caminhando. Geralmente temple, eu fico no templo de Radharani. Tem uns, uns, umas estruturas quebradas de madeira lá, eu deito ali. É, um mosquito vem mesmo. Eu tenho uma espécie de rede de mosquito quebrado, eu ponho em cima de mim. E alguns Vaishnavas me conhecem. Falam, oh, Baba, você veio? Vou trazer chapati para você. Eu não falo nada. Eles falam, você está, vem você veio aqui, quanto tempo? Quer ser, quer ser, a Baba. Eles falam em Vrajavasi. E correm para casa para trazer Chapati. Um senhor velho de idade traz Chapati para Maharaj no templo de Radharani. E de manhã eu vejo o Arati de Radharani, adoração, e continuo andando. E vou para cá aqui e lá no Bhagavatam. você deve desenvolver você tem que desenvolver suas qualidades. Eu quero fazer, mas a gente tem muito seva para fazer, não? Quem dera tivéssemos mais tempo. E de lá, você tem que caminhar bastante também. E você vai indo e você vai virar à direita. Depois de Jaggaon, você encontra com a estrada principal, que vai de um lado para Kashikala e para o outro lado para Nandagaon. E Javad fica na metade do caminho. Você encontra logo essa estrada. Então, eu não fui por esse caminho. Lembra? Eu contei ontem que eu, vou pelo, eu corto pelo campo. Se o tempo permitir, nós vamos até lá. Kashikala é onde ficavam os tesouros de Nandababa. Quando Nandababa estava em Gokula, ele passou os tesouros dele para a então, as moedas de ouro, tudo isso, né? para que ele pagasse os funcionários e tudo. Ele tinha uma espécie de banco, um tesouro, um cofre. Quando ele estava em Gokula, o cofre dele é em Raya. Quando ele vai para Gokunandagão, o tesouro dele fica em Kashikela, Kashikala. Você tem que, então, ali nessa estrada, para a esquerda, para você chegar a Kokilavan. Kokilavan é um lugar muito grande. Essa floresta, você tem uma deidade de Mahadeva lá do Sr. Shiva. Em um lago onde Balarama e Krishna brincavam com os vaqueirinhos ali. No Bhagavatam está escrito que Krishna e Balarama, eles tocam instrumentos musicais ali. Eles cantam músicas ali em Kokilavan. E lá tem o Kuel, que é um cuco que tem na Índia que faz Coel, Coel. Quando o Senhor Krishna toca a, fluta, a flauta, o Sr. Brahma e o Sr. Shiva vêm ouvir. Quem está tá tocando? Que música linda! Nunca ouvi nada igual. Você sabe que existem textos, existem partituras no Shastra. Se você aprender o Sangita, existem livros e livros de música. Eu tenho que praticar essas músicas. São volumes e volumes de, de, dessas melodias. O Sr. Brahma e o Sr. Sankar, Sr. Shankar, o Sr. Shiva, ele diz, eu, não, eu conheço todas as músicas que existem, mas eu nunca ouvi isso. Que música é essa? Eu nunca ouvi uma música assim, diz o Sr. Shiva. O Sr. Shiva e o Sr. Brahma, Brahma e Shankar ficam perplexos. Eles dizem, meu Deus, que, que tipo de categoria é essa música? Porque é uma música diferente. É um tipo de é, melodia que não existe no mundo material. A, a, na mente de Krishna existem diferentes melodias para diferentes horas do dia. Né? Então, de manhã cedo, existem melodias para as quatro da manhã. Depois, enquanto o sol caminha, a música vai se transformando. Então, quando nós vamos cantando para o Senhor, as melodias vão se transformando também. Na hora do almoço, tem outras músicas. Antes do almoço. Depois do almoço, uh, na mente de Krishna está tudo organizado, então assim, uh, as músicas, os bhajanas mudam de acordo com o horário do dia. Às quatro horas da manhã, existem de determinadas uh, uh, melodias. Eu não posso cantar agora porque nós não temos tempo. Mas as músicas da manhã são lindíssimas. Músicas que nós cantamos muito cedo, quando todos estão dormindo. Essa melodia é muito linda. Krishna Balarama canta e Brahma Sankara vem escutar na floresta de Kokila. É. Existe uma deidade chamada Kokila Bihari Maharaj Krishna Então depois você passa por uma vila chamada Barevatan, E lá você encontra uma determin, um, um templo E depois você vai para Chatevata E lá você vê, uma, tem uma deidade de Vishnu, em Chotebata, e tem as pegadas de Krishna ali e de Balarama e dos sacas na pedra. A, a, a marca da, do bastão que eles caminhavam, caminhavam tem pegadas de elefantes e de cavalos ali com que Krishna brincava. Mas esse lugar hoje em dia está cheio de cobras cheio. Um dia eu cheguei lá, às 5 6 da tarde, e eu decidi dormir lá. Eu pensei, eles vão deixar eu ficar dentro do templo, mas tinha muitos insetos. Esses insetos que tem aqui não são nada. Eles coletavam toneladas de insetos. Os mosquitos lá fazem um enxame gigantesco. Tem, são os mosquitinhos atraídos pela lâmpada. Aqui a gente tem dois ou três e ficamos com medo. Nesse lugar de brindava não fica cheio. Eles não deixaram entrar no templo. Acho que eles guardavam dinheiro no templo e acharam que eu era um ladrão. Talvez eles tenham pensado isso não deixaram entrar. Então, eu dormi do lado de fora, tinha uma estrutura de bambu ali, eu sentei ali, noite escura que não dá para ver a mão, eu nunca vi um escuro tão fechado, você não via nem o dedo, falei, ok, não é problema, eu vou ficar aqui, chacais tem lá, cobra, mas é a fortuna que o senhor nos dá. E eu fiquei ali de manhã, às seis da manhã, era acho que seis, seis e meia, eu já tinha tomado banho, me limpado, tudo estava feito. E eu comecei a caminhar. Eu continuei andando. De lá eu continuo no Parikraman de Shambaba. Então, existe um lugar lá chamado Rasalila Kodban. Você pode escolher, você pode ir para lá desse, desse caminho, por esse caminho reto. Ou se você vai para a você vai para outra estrada. Ou se você quer continuar também, porque essa área toda, Koshikala não é uma área. Então, eu quero caminhar ali por tudo. Então de lá eu vou para Kordban, para outra floresta. E não tem jeito de ir lá, você tem que andar. E lá tem um Rasastali, Cristina um outro lugar onde Krishna dança com as golpes E de lá eu vou para Deigayo. Dei significa iogurte. É uma vila onde eles produzem iogurte. E tem um Baba lá, Ramanandi e que me dá um quarto lá e para e lá eu descanso de noite e de manhã nós caminhamos até ah, na verdade eu pulei de tem um sado muito muito muito simpático lá mas ele não perturba ninguém tem sados que fumam ganja ele não faz isso ele não canta os santos nomes mas isso não sou eu que tenho cuidado cuidar do Bajana deles, eu fico lá uma noite só. Ele é cordial comigo e eu fico contente. Então, de manhã, eu corto por um canal que tem ali e vou para Chamilivan, que é outra floresta. Van é floresta, Hanuman já ficou lá, ele quis servir o Nosso Senhor Supremo em Chamalivan. Lá é uma linda floresta. E lá tem uma, uma, uma, uma estrada longa. E você caminha por, até umas vilas lá. Eu esqueci os nomes. São vilas muito bonitas. E lá eu chego e fico na no hora do almoço. E tem um, um sadhu Ramanandi. Que ele é muito querido. Ele, ele tem 21, 22 anos e cozinha uns chapatis lá. Eu não aceito prachada em qualquer lugar, mas no, em Vrindavana sim o que fazer. Então eles oferecem. Eles, of, eles adoram o Senhor Rama ali. Mas é Vrindavana. Então, eles têm deidades lá, uma de, do, do Senhor Rama e outra do Senhor Krishna. É um templo com dois andares. Então no andar de baixo tem Ramachandra e no segundo andar, Krishna Chandra. E depois que eu tomo a prachada lá. Eu vou até... Vrindavan Dam toca três estados da Índia atual. Um é Uttar Pradesh, conhecido como UP, UP, URAJASTAN, e o outro é Haryana. Eu vou até Haryana, é o limite extremo de Vrindavana, é no perímetro, é, é o extremo de Vrindavana. Uh, okay. From there I e go de lá, to long have to go. você tem que andar muito. A você tem que day, andar, day, andar o dia inteiro, um dia After inteiro. Time, Aí de, de noite é, dá para chegar Chechai. em Shekshay. Você When, conhece Shekshay? onde tem uma deidade do Senhor Supremo deitado e Lakshmi massageando os pés dele. Goranga Mahaprabhu também manifesta esse é, tipo mesmo mesmo passatempo no Narendra Sarvar. Ele dorme, a Deita Gosai dorme está deitado na água. E Mahaprabhu senta sobre a Deita Gosai e ele flutua na água. E o Mahabrabhu vem e põe a cabeça no peito dele the e eles flutuam na pôr água. Adhita the Gosai Mahavishnu, que é chamado Então, essa lila chama-se Shekshayin Sheksha, Lila. Shekshai. Shekshai então, ali lila acontece, acontece lila, esse passatempo Shekshai com Krishna. O mandir, o mandir, o grande mandir, mas não é sistema. Mandir, o grande mandir, eles fazem tantas coisas lá. Então, ali tem uma varanda nesse templo E o Pajari falou para mim, olha, você chegou tarde, minha prachada já acabou Você é nosso, nosso hóspede, vai na casa daqueles vrajavas lá Ele mandou alguém lá E, e mendiga um chapati lá para o baba Ele sabe quem faz chapati mais tarde Geralmente os Brajabas fazem chapate às 5 da tarde, mas os Pujari sabia, ah, tem uns, uns rajabasas ali que cozinham mais tarde e fala que o Shambhava veio aqui para ele fazer chapate, aí eles trazem, então depois de tomar o chapate eu dormi ali. eu durmo ali, eu tenho que pular porque não temos muito tempo e de lá, você tem que ir para um lugar chamado, um lugar no qual Nanda Baba cantava os santos nomes. ele fazia, ele cantava mantras lá. Nanda Baba é um rei, né? então ele tem uma casa principal em Nanda mas ele tem várias casas, como o Vrishabana Maharaj também, o pai de Radharani. Então Nanda Baba, o pai de Krishna, tem um Bhajanakutir nesse lugar e eu durmo lá caminha também o dia inteiro para chegar lá, longe. Então, de lá, seguindo Parikrama, os devotos, eles tentam chegar em Kashikala. Então, eu vou até essa ponta de Vrindavan e volto na direção de Kashikala. E lá tem muitos darshans, muitas deidades tem ali. E de lá, nós vamos até Kelanvan, outra floresta. Vrindavana tem 12 florestas. E de e ali para chegar lá tem muitos templos. Então, Radhekovinda vem Dardarshan ali, um, aquele Nagababa que eu contei no outro dia. A casa dele é ali. Então ali tem um, um Baba muito antigo que gosta muito de mim e ele me dá lugar para dormir lá ele fala para mim ó oh Baba, você pode dormir na minha cama eu fico do lado de fora, eu não aceito de Shambhala eu não vou fazer isso Eu fico. ele quer me dar, me dar eh, doação, eu falo não, não, não ele fala, é a regra quando um sado vem a gente precisa dar alguma, alguma, alguma eh, doação esse sado é muito gentil dando embarcação para sampradaya então de lá eu vou para Bégaon, Pégaon, Pégaon, e lá I tem a casa do Nagababa. Eu contei desse né? eh, Nagababa, que era um Siddha Mahatma. Ele não come chapate, arroz, nada. Se alguém dá leite, ele fica de pé, ele bebe. Ele não bebe nada além de leite, ele não come, e não bebe nada além de leite. Então, uma vez, uma senhora de idade ele Ficou de pé ali E ela falou para ele não, não tem leite hoje Uma velha Mataji Uma Brajavassi Ela, ela fala quero ver como ele Ele é um Siddha Baba ou não Ela sabe que ele é um Siddha Baba Mas ela fala para ele Hoje não tem leite, vai embora, vai embora Ela fala para ele E o Baba entra pelo corredor aquela velha matadita é sentada num banquinho de madeira como uma torinha de madeira chama piri em sáscrita como esse aí, como um banquinho mais baixa que esse aí num banquinho pequenininho ela está sentada fazendo algum seva o Baba pega o, o banquinho dela e ele puxa, ele pega o copo, o, o leite que está guardado ali. Ele sabe onde ela escondeu o leite. Ela põe esse banco de madeira, senta em cima. E embaixo dela está o leite. Ela escondeu de propósito dele. Ele sabe onde está. Então ele não fala nada, ele entra dentro da casa dela Puxa o banquinho e pega o leite da onde ela tinha escondido. Ela queria provar, ela queria saber se ele tinha poder espiritual ou não. Então, é, depois existe esse outro lago onde Krishna e Balarama brincavam também lá, chamado Kelamvan. E o nome desse lugar é Sergor. E lá tem um, um, um templo de Krishna, com uma deidade que foi construída, não sei quando, Maharaj não falou, que é muito cara, muito valiosa, e depois eu continuo andando até um lugar onde acontece a raça de Baladeva, cheio de cobra lá. As cobras brincam umas com as outras ali, e eu ficava no telhado. E às vezes eles me davam um quarto, e ali eles deixam a gente cozinhar a chapata. ali tem uma deidade de Dauji Maharaj, do Maharaj que saiu das águas do Jamuna. Um dia ela veio um sonho dos Vradivasis. Ele disse: Eu estou dentro da água, tira eu daqui. Então o Brahmana foi lá e achou a deidade ali, onde ela tinha sido indicada uma deidade de Balarama que dança a Rasa Lila. já explicou que o senhor Balarama também tem uma Rasa com golpes diferentes das golpes de Krishna. Então ele me, ele me deixou eu adorar essa, essa deidade, e eu fiquei muito feliz. Eu ofereci flores e tudo para a deidade. E se eu posso, eu durmo ali, no telhado eu vejo a lua, a mãe lua, e vejo todo o Yamuna lá de cima. Parece um sonho. E lá tem uma especialidade. No Bhagavatam, você se lembra de quando o Senhor Balarama chama o rio e puxa o rio com o arado. Tem a marca no chão. Quando ele pula o rio Kalindi, e a marca ele. Ele fica grande, né? Ele se expande e joga o arado dele ele puxa o rio com o arado. E a marca está no chão ali desse gesto de balarama. Então, nos meus sonhos eu vejo o Gopi, Gaon. Gopi Gaon é como um sonho. E se continuamos caminhando ali, você por fim encontra... O Biharvan, mais uma floresta, uma floresta linda. Krishna e Balarama brincavam lá também. Ali tem lagos lindíssimos, cheio de vacas lá. Eu não tenho tempo para contar tudo. De lá você sai dessa localidade e você caminha muito, muito ali. Então uh, uh, uh, você encontra Akshayvat, Akshayvat, Akshayvat. significa Akshayvat imortal, quem nunca morre, Akshayvat. Então existe um Akshayvat em Vrindavan, um outro em Hilaravad, outro em Varanasi e outro em Calcutá. Ah, e tem Gomotriganga. E Nemisharana, na floresta. Tem esses lugares aqui na Índia. Então eu vou até lá, e lá tem um baba que me dá um pouco de chapati. Se eles não me dão, eu continuo indo, eu continuo o Parikrama, circumambulo Akshayvat, esse local Inemisharana. sagrado. Inemisharana. E lá, nós vamos até Tapavan. Lá tem um bengali baba muito velho, que arranja prachada para os devotos. Na verdade, isso eu só tomei prachada com ele uma vez só. Às vezes eu tomo prachada aqui, prachada lá, varia. Não é que eu como prachada toda hora, eu como às vezes uma vez, e às vezes eu faço um dia sem, sem prachada, quando eu estou fazendo parikrama. Às vezes você consegue tomar uma água que eles fazem na Índia, chama badam, feita com chola chola é grão bico farinha de grande bico virada na água assim temperada então de lá de Tapavana você continua para Ikrama e nós vamos então ali tem a vila de Gargamuni do guru que batiza Krishna né? que nós temos também, nós, você pode ir até Sei, onde o senhor Brahma fica impressionado ao descobrir que Krishna havia se multiplicado na forma de todos os vaqueirinhos. Depois também tem o, o Vastarangata, tem um em Vrindavana, com o mesmo nome. Gata quer dizer pier, como um pequeno porto na beira do rio. Então, em diferentes, então, diferentes carpas, é onde... às vezes um passatempo acontece aqui, e numa outra carpa, um passatempo acontece lá. Então, Dandavanga, por exemplo, acontece um passatempo que acontece num lugar. Os um Vrindavan Dastaka diz que acontece num lugar e outro Vaishnava fala que acontece em outro. Os Vaishnavas explicam que às vezes, numa vez, numa calpa, numa era, Krishna faz o um passatempo num lugar e numa outra era ele faz em outro lugar. Então os Vaishnavas às vezes indicam dois lugares para o mesmo passatempo. Essa é a harmonização. Não, não vá duvidar dos Vaishnavas. E ali você tem que atravessar o rio. So e tem muitos lugares lá. Porque você ainda não completou o Parikama. Tem que ir para Banditvan, Bandirvat, onde Krishna era Radharani. Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten Radharani to... take the, take the se Kirsten veste como um fighting. lutador e eles so vão lutar there's one word picture so many thing so from then mandir word i'm jumping actually from mandir word here and oh uh, ah uh, from mandir word you have to go long distance long distance you have to go long distance 20 km 25 to run, After that he he fish, caminhar 12 km okay, ali there, e você vai okay, raj até Raya, onde era o tesouro de Nanda Baba quando eles estão morando em Gokula. Muitos tempos ali, você pode dormir ali, se te deixarem dormir ali. E de lá você vai para Balaji Maharaj Fijayoh. E esse é outro ponto de limite de Vrindavana. Quando Balarama sai de um de um, ah, não, que uma deidade de Balarama sai de dentro de um lago, uma deidade imensa. De lá, se você toma o darshan, de manhã você vai para outros lugares. Eu não vou poder dar mais detalhes. Depois você tem que ir para Tinta em Gokula para tomar darshan lá. Yashoda Mahasis ficava preocupada diante desse Mahadeva. Ele falava, por favor, tome conta do meu filho. Ele é muito louquinho. E ela dava água para Mahadeva. Ele é muito irrequieto. Ali significa que as ansiedades de, de Yashoda, o senhor, o senhor Shiva apaga. Um, de lá você vai até o Brahmanda gata onde Krishna costumava brincar de comer, comer lama, está no Bhagavatam No Brahmanda onde Yashoda vê a Brahmanda dentro da boca de Krishna. Hum. É. Hoje em dia eles fazem muito política naqueles tempos que tem ali, eu dava arikata lá, mas hoje em dia eu não dou mais. Então, depois você vai para uma praia de areia fininha, Ramandrete, onde Durvasamuni quis encontrar Krishna. Durvasamuni achou que ele fosse um menino comum. Durvasamuni vem e ele olha para esse menino. Ele pensou que fosse um menino ordinário. Ah. Tem muitos Mayavadis ali perto, tempos controlados pelos mayavads. Eles controlam esse lugar também, cuidam desse lugar. Ali tem muitos, muitas corças e pássaros lindos. De lá você vai até Raskan Samadhi, do, desse príncipe muçulmano, que conseguiu enxergar Krishna, um rei muçulmano. Príncipe. Raskan. Ele, ele conseguiu ver Mahaprabhu. E de lá, você vai para um lugar que Balabacharya Sampradaya estão fazendo é, nova Gokula. Uma nova Gokula. Gokula eles dizem que essa aqui é a verdadeira Gokula. Mas é mentira. <risos> eles fizeram um tempo enorme lá. Há 300 anos e atrás eles Bala Bala já Bala inventaram Bala, esse templo. Bala e lá Balabacharya era guru deles, mas eles so não admitem que são da Gaudiya é, ali você tem que atravessar a vila de Chandravali. A, a rua passa por ali. Depois de Chandravali você vai para Raval. Um Avirbhav, o lugar do aparecimento de Radharani, na beira do Yamuna, Ali ela apareceu dentro de uma flor de lótus. Quando Radharani, como bebê, está brincando dentro dessa flor de, de loto gigante, lá você adora Radharani e depois você continua caminhando, vai para Lohavani, Lohanjangasur. É o lugar onde os nossos Krishna e Balarama lutaram contra Jarasandha. Krishna não permitia que Jarasandha atravessasse o Yamuna. Então, Krishna Balarama, eles lutavam contra os soldados, eram soldados mercenários de, desse rei Jambavan. E de lá, lá is one place of nós vamos ao, ao Bajan Kutir de Durvassamani. A Kesha Vajigodiamat fez uma mata lá. De lá, se você atravessa o rio, And you can go to Bangali você vai para Bangaligat. De Bangali lá, você pode ir para e de lá você. Você vai voltar até Bhuteshvara. Eu não tenho tempo para falar mais. Alguns locais nós vamos ter que pular. É infinito o parikrama de Vrindavana. Jairo. Eu sou o